Qual foi a última mensagem que você checou antes de repassar? Você já pensou em quanto uma informação falsa pode fazer mal à saúde? Recebeu uma notícia boa demais para ser verdade? Então pode ser mentira mesmo. Não deixe o vírus da desinformação te contaminar. Transforme os seus grupos em zonas livres de mentiras. Quando você cuida bem do que você recebe, também está cuidando das pessoas. Unimed... Olá amigos do Rio Mafra Mix, esse é mais um Momento Unimed e hoje eu recebo o Dr. Gabriel Andreola, ele que é dermatologista e nos traz informações né, importantes, principalmente agora no verão, né doutor? Seja bem-vindo. Olá Robson, prazer estar novamente aqui no Momento Unimed, parceria com a Rio Mafra Mix e hoje vamos falar sobre esse tema bem importante, sobre o dezembro laranja. Doutor, o que seria? A gente fala bastante de cores, né? Cada mês simbolizado por uma cor. E o que seria o Dezembro Laranja? É, o Dezembro Laranja ele foi criado em 2014 pela Sociedade Brasileira de, Der de Dermatologia, a SBD. É, e ele tem o objetivo de trazer uma conscientização à população sobre a prevenção, o diagnóstico precoce, o tratamento precoce do câncer de pele. É, todo ano é, essa campanha ela traz um, um slogan, uma manchete principal. E esse ano é, a mensagem da, da campanha é adicione mais fator de proteção ao seu verão que sintetiza bem os objetivos da campanha. Até mesmo antes do, da criação do Dezembro Laranja, a Sociedade Brasileira de Dermatologia já realizava a campanha nacional de prevenção ao câncer de pele. Eram realizados geralmente no primeiro sábado de dezembro e trazia a participação aí voluntários de médicos dermatologistas, residentes em dermatologia e também acadêmicos de medicina com atendimentos aí em diversos hospitais pelo Brasil, atendimentos gratuitos, é, avaliação completa aí da, da pele das pacientes e também prevenção, né, orientações sobre a prevenção do câncer de pele. Infelizmente, com a pandemia e suas restrições quanto a aglomerações, é, essas, esses mutirões eles foram suspensos. É, a gente espera que nos próximos anos aí a gente consiga retornar e quem sabe até trazer aqui para a região de Rio, Rio Negro e Mafra esses mutirões também. É, quanto à importância do, do, do, do dezembro laranja, Robson, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, estima mais de 170 mil novos casos de câncer de pele anualmente. É, isso corresponde a mais ou menos uns 30% de todos os tipos de câncer que acometem a população brasileira. Então, o câncer de pele é o câncer mais comum dentre todos os outros cânceres, tanto em homens quanto nas mulheres também. E quem está mais propenso ao câncer de pele? É os, os pacientes mais propensos assim ao câncer. Na verdade, sim. Todas as pessoas podem adquirir um câncer de pele durante a sua vida. Pacientes então com pele, olhos e, e cabelos claros, é, pacientes indivíduos que tenham um, é, histórico familiar de câncer de pele, aí tiveram pai, mãe, irmãos com câncer de pele, ou então pacientes com muitas pintas, aquelas pintas escurinhos assim, na pele, é, e também pacientes transplantados ou imunossuprimidos, esses são, com certeza, os pacientes com um risco maior de desenvolver, desenvolver o câncer. A gente sabe que a radiação ultravioleta é o fator principal aí do, do, do, cometimento, do aparecimento do câncer de pele, né? Então, as pessoas que tiveram muitas queimaduras ou exposição muito intensa aí durante a vida, principalmente na infância, adolescência... Essas pacientes, independente do grupo, de serem do grupo de risco ou não, elas estariam mais propensas a desenvolver essa doença. Doutor, e quais os tipos é, de câncer de pele e como que eles se manifestam? É, a gente divide os câncer de pele em basicamente dois grandes grupos: o câncer de pele não melanoma e o câncer de pele melanoma. O câncer de pele não melanoma é o grupo que corresponde à maioria dos tipos de câncer de pele. Ele compreende o carcinoma basocelular, que é o CBC, e o carcinoma espinocelular, que é o SEC. O carcinoma base celular, ele corresponde a mais ou menos 70% de todos os casos de câncer de pele. Ele se manifesta geralmente ali com uma bolinha vermelha, brilhante, perolada, que a gente fala. Às vezes tem algumas veinhas, umas, uma, alguns vasinhos aparentes, que a gente chama de telangiectasias. Essas lesões elas se desenvolvem mais lentamente, elas podem sangrar. É, Existem alguns outros subtipos do CBC que não são tão característicos quanto esse que eu falei. O segundo grupo, que é o SEC, então o espino celular ele corresponde a mais ou menos 20% de todos os cânceres de pele. Ele, essas lesões geralmente elas se apresentam como umas feridas vermelhas, sangrantes, às vezes verrucosas, que não cicatrizam. Esse tipo de câncer de pele ele, ele tem um risco um pouco maior aí do que o CBC, ele tem um risco maior de, se, de invadir a pele da pessoa, se espalhar pelo corpo, mas o principal... o, o o grupo mais de alto risco do, dos cânceres de pele é o grupo do melanoma. Então, o câncer de pele melanoma, ele corresponde a 5% a 10% do, de todos os tipos de câncer de pele. Geralmente, ele se manifesta aí com manchas, enegrecidas, de cores variadas, de formatos irregulares. E a grande importância do melanoma é pelo seu, grau de, é, seu alto risco de metástase. Então, o que seria a metástase? É o, grau, a, o risco do, do câncer se espalhar pelo corpo. Então o melanoma seria o, apesar de ser o, o menos frequente, é o mais grave. E quais são as medidas é, preventivas recomendadas e como uma pessoa ela pode suspeitar é, que ela está com câncer de pele de forma precoce? É, a prevenção então varia basicamente aí na, no, na evitar o excesso de exposição solar, principalmente aí entre as 10 e as 4 horas, 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. É, utilizar aí uma, um, foto, um protetor solar né, diariamente. Mesmo que seja de dias nublados, dias chuvosos, medidas simples aí de proteção, como um óculos de sol adequado, uso de chapéu, bonés, evitar o sol basicamente seriam essas as principais recomendações do para evitar o câncer de pele. A gente sabe então assim, é, feridinhas que não tem cicatrizado aí em oito semanas, é, ou então a gente sabe também que o melanoma. Uma parte do melanoma, ele se apresenta a partir daquelas pintas que a gente já carrega durante a vida, aquelas manchinhas é, castanhadas, enegrecidas, que é normal a gente ter. Então, uma parte do melanoma aparece a partir dessas pintas. Então, existe uma regrinha bem simples, que até o pessoal de casa pode aplicar nas suas próprias pintas, que é a regra ABCDE B, C, Então, o que seria essa regrinha? O A vem de assimetria, então a gente traça aí uma linha imaginária cortando a, a lesão no meio, e a gente compara um lado com o outro. Um lado muito diferente do outro é um, acende um alerta aí para uma lesão possivelmente maligna. O B vem de bordas, então, lesões malignas, geralmente ele tem as bordas, os contornos, mas é, não tão nítidos. Então, melanoma, por exemplo, as bordas, às vezes, eles são é bem difícil de identificar. O C vem de cor, então, lesões lesões únicas que tem mais de uma cor, um marrom claro com um marrom escuro e um enegrecido, já também acende um alerta bem importante para o risco de um melanoma, por exemplo. O D vem de diâmetro, então lesões acima de 6 milímetros, também a gente tem que olhar com mais atenção. E o E vem de evolução, então lesões assim, que eram de um jeito e com o passar do tempo começaram a se transformar, começaram a mudar de cor, ficar mais elevados, aumentarem demais, ficarem irregulares, também a gente tem que ficar bem atento para o diagnóstico precoce do câncer de pele, né? Uma coisa bem importante também, é, quando a gente aplica aí, o, o protetor solar, que eu falei ali das medidas preventivas, é nunca negligenciar aí, algumas regiões do corpo. Então, por exemplo, é, o couro cabeludo, os pacientes aí, com calvície, é, nariz, ponta do nariz, ao redor dos olhos, região das orelhas, que na, na região superior da orelha, é, o pessoal esquece bastante de aplicar o protetor solar. É, dorso de mãos. então pacientes que dirigem bastante, a gente sempre está exposto a essa região na, ao sol, né? É, lábios, também existe protetores labiais, hoje em dia bastante comuns. E peito do pé, ali, dorso dos pés também é bem importante a, a, a aplicar o protetor ali, quer esquecer. E qual seria a quantidade ideal do protetor solar e a cada quanto tempo a gente deve reaplicar? É, a gente, é, até existe bastante estudos a respeito disso e a gente sabe que conforme os estudos, até mesmo dos laboratórios que fazem os protetores solares, a dose recomendada de aplicação do protetor seria de 2mg de protetor a cada centímetro quadrado de pele. O que seria isso na prática? Na prática a gente usa uma regra bem simples que é a quantidade em colheres de chá. Então, por exemplo, uma, uma colher de chá seria suficiente para a gente cobrir adequadamente a região do rosto, do pescoço, orelhas e couro cabeludo. Uma colher de chá para a região anterior do nosso tórax, do nosso tronco, né, o tórax, uma, uma colher para a região das costas, uma colher para cada membro superior e, também, e duas colheres para cada membro inferior. O que daria mais ou menos umas nove colheres de chá. É, seria o suficiente para cobrir bem adequadamente a nossa, a nossa pele como um todo. Nas crianças a gente usa a mesma regrinha, mas com uma dose, é, a metade da dose. Né? Quanto à reaplicação, isso depende de alguns fatores. Então, por exemplo, o fototipo do paciente. O que, que é o fototipo? É a cor da pele do paciente e o grau, o quão fácil o paciente bronzeia ou queima na, quando está exposto ao sol. Outro fator bem, interessante, bem importante é o FPS, que é o fator de proteção solar. Esse daí também é, é bem importante para a gente saber quanto que o paciente poderia estar tá exposto ao sol. É, basicamente, acho que é isso. O, o, o, os fatores que a gente considera para a né? É, aí ah, também ah, o ambiente. Então, o paciente que está assim, que tem muita transpiração ou que está ali exposto à, à praia, à piscina, esse paciente acaba vai, vai ter que é, reaplicar mais vezes o protetor solar. Então, a gente orienta mais ou menos a reaplicação em média aí uma, a cada duas ou três horas. Isso vai depender dos fatores que eu mencionei agora há pouco. Doutor, uma, um fator que gera bastante dúvida, o fator de proteção solar. É, qual seria o recomendado? É, o FPS, o fator de proteção solar, então, como eu disse, é, ele é um índice que mede o grau de proteção contra a radiação ultravioleta do tipo B. Essa radiação, ela é responsável pela vermelhidão da pele, as queimaduras solares e também o desenvolvimento do câncer de pele não melanoma. Então, e essa radiação ultravioleta B, ela está mais, mais intensa das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. O que é na prática então, o FPS? Então, por exemplo, o um paciente de pele clara que vai ao sol sem proteção e em 10 minutos ele já fica vermelho, se você aplicar um protetor com fator de, é, o fator de 30, ele estaria protegido 30 vezes mais se ele tivesse a, aplicado o, o protetor naquelas quantidades recomendadas. Né? Então o FPS é basicamente o, o grau de proteção contra a radiação B. A gente sabe hoje em dia que existe a radiação A também, que é bem importante para o envelhecimento da pele e para o desenvolvimento do câncer de pele melanoma. Então sempre quando você for olhar um produto, aí, um, um protetor solar, é bem importante a gente ver a embalagem e verificar se esse protetor tem a, o, o FPS, né, que é a proteção contra o UVB, mas também se ele tem a proteção contra o UVA. Então sempre verifique bem a, a embalagem do produto. Existe a questão da vitamina D, né, que a gente adquire é, se expondo ao sol. E como conciliar essa exposição com o risco? É, essa, essa é um, um debate bem intenso aí entre os dermatologistas e os endocrinologistas. É, a gente sabe, então, que a maior parte da vitamina D que a gente tem no nosso organismo provém ali do, da nossa exposição à radiação ultravioleta, né, ao, ao sol. E uma pequena porcentagem, 10%, é através da alimentação. A Sociedade Brasileira de Dermatologia orienta, e como a gente sabe que a população não utiliza a dose adequada do protetor solar, até mesmo essa, essa exposição nossa do dia a dia, dia, de casa ao trabalho, de casa à escola, a gente já estaria é, adquirindo a vitamina D com essa pequena exposição diária aí, de 10 a 15 minutos. Se o paciente tem a deficiência da vitamina D comprovada ali com exames laboratoriais, o que eu oriento é, sempre, na minha opinião, seria a suplementação via oral da vitamina D. Até porque nossa região aqui tem bastante ascendência alemã, é, polonesa, italiana. Então os pacientes são, têm um fototipo de pele bem claro. Então não seria muito prudente, pesando os riscos e benefícios, eu orientar a exposição solar desses pacientes para adquirir a, a vitamina D. Então a orientação mais básica, sim, é a suplementação via oral e proteção solar. E quando o paciente é diagnosticado com câncer de pele, como que é o tratamento? É, é sempre importante a gente fazer a, a biópsia da, das lesões suspeitas, né, a fim de identificar o tipo, o subtipo, o grau de, de, de malignidade dessa lesão. Uma vez que a gente tem o laudo em mãos, identificando aí qual é o tipo do, do câncer de pele, o padrão ouro do tratamento do câncer de pele é o, a cirurgia. E a cirurgia é com margens de segurança. Por que essas margens? a gente não consegue identificar olho nu uma, possíveis células cancerígenas que estão ao redor da, daquela lesão maligna, né? Então a gente faz essa retirada com margem, é, a fim de aumentar o índice de cura e diminuir o índice de recidiva da lesão. Existem alguns outros tipos de tratamento do câncer de pele que a gente é, seleciona bem aí para cada paciente, como, por exemplo, a coretagem autorização a criocirurgia, existem até algumas pomadas que são realizadas como tratamento para alguns tipos de câncer de pele, mas como eu disse, esse tipo de, de tratamento alternativo, ele seria selecionado para alguns pacientes, por exemplo, um paciente que não pode ser submetido à cirurgia ou câncer de pele em fase muito inicial, em áreas de não risco, de baixo risco, né? Então, o padrão ouro hoje em dia do tratamento é a cirurgia. Doutor, para a gente fechar o nosso bate-papo, é, o que o senhor podia deixar de recado para quem está nos assistindo a respeito ainda do dezembro laranja né, e dos cuidados com o câncer de pele. É, o recado final e principal é, é o, a utilização do protetor solar, né, é, então nunca esquecer ali daquelas áreas negligenciadas, aplicar aí a regrinha ABCDE aí no, nas suas pintas, existe até uma, uma ferramenta que a gente usa hoje em dia no, no consultório que é o, o mapeamento corporal com a dermatoscopia digital. O que seria? É uma ferramenta bem, bem importante aí no diagnóstico precoce do melanoma. Então, a gente tira fotos do paciente em posições padronizadas e acompanha esse paciente no decorrer do tempo. Então, a cada 3, 6 ou 12 meses, dependendo de cada caso. E a gente consegue identificar lesões novas ou então lesões é, com potencial de malignidade muito antes do que a gente conseguiria ver se olhasse o paciente... É, de vez em quando, assim. Então, o mapeamento corporal com a dermatoscopia digital é, é uma ferramenta bem importante. Outro fator é, bem importante é quando você se expor, por exemplo, a, na praia ou, ou perto de alguma piscina, perto de algum lago, ou eventualmente vai viajar aí, vai, vai ter contato com a neve. Essas superfícies, por exemplo, areia, água, neve, elas refletem e intensificam muito a radiação ultravioleta. Então, mesmo o paciente aí na sombra, mas que esteja na, na, na praia sem a proteção solar, ele pode também adquirir uma queimadura solar, pode ficar vermelho e futuramente até o, o, o câncer de pele. Né? Então, cuidado redobrado quando estiver nesses locais. É, um outro fator bem importante é a validade do produto. Então, tem gente que usa protetor solar só no verão. Isso é um grande erro. Então, ah, utilizou um protetor no ano passado, vou utilizar esse mesmo que sobrou do ano passado. Sempre olhe a validade né, do, do produto, a, os, as substâncias que fazem a proteção da pele, elas são degradadas com o, o passar do tempo. Então, se você usar um produto com uma validade vencida, ele não vai proteger e às vezes pode até te causar alguma alergia na pele pelo produto vencido. Então, basicamente isso, acho que a proteção solar é bem importante, protetor solar, óculos, boné, chapéu e tentar evitar a, as, os horários de de maior incidência do sol quem está nos assistindo e quiser mais orientações quiser buscar uma consulta aonde que pode encontrar o Dr. gabriel é pode entrar ali em contato comigo através do meu instagram que é o dermatogabriel nesse mês até a referente ao dezembro laranja eu trouxe bastante conteúdo a respeito de, dessa das prevenção e do, do até dessa regrinha abcd eu trago lá no meu instagram caso tenha ficado com alguma dúvida né das colheres de chá também Da aplicação correta do protetor solar Essas essas semanas atrás Eu até postei uma foto Que eu encontrei um aplicativo Que ele ele mostra a sua pele Daqui 25 anos Se você se expor diariamente ao sol Sem proteção solar Então o pessoal até se assustou lá Achou que tinha acontecido alguma coisa Mas era só uma, uma realidade aumentada ali Que aparecia já minha meu rosto Com alguns câncer de pele Com é, rugas é, A gente sabe que o protetor solar Além de proteger do sol, ele também é um excelente creme anti-rugas, né? Para o pessoal mais, é, mais aí da, da parte estética. Além disso, pode entrar em contato também através do, do telefone, que é também a WhatsApp, que é o 3842-0023 e do 99649-9468. Tá certo, doutor. A gente agradece a sua participação. Né? Fique à vontade sempre que tiver um tema de interesse, um tema de relevância. É, para dividir com nossos nossos seguidores é, e trazer essas orientações. Muito obrigado, doutor. Obrigado, agradeço o convite novamente e fico à disposição para futuras entrevistas. Tá certo, esse foi mais um Momento Unimed e a gente volta a qualquer momento com outras informações.